E yeah, aí rapaziada, suave mano, aqui é o Sortitia trazendo mais um videozinho pro canal Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal Cara, hoje eu trago um videozinho que vai ajudar vocês na tela de 13 barra 13 E também ajudar ver a tirar esse bug aí da tela preta, beleza mano? Mas se você não for inscrito no meu canal, se inscreve, ativa o sininho de notificação e Também comenta pra mim saber que você existe, cara Eu Vou mostrar isso pra vocês, eu vi lá na gringa, beleza? Só achar o canal do cara que eu vi aí, eu coloco na descrição Se não achar, me perdoa né, galera Mas é isso aí, vou mostrar aqui pra vocês então o servidor do Draco Se você quiser jogar O link tá na descrição do Gethpies, beleza, mano? da versão 8.7 Pirata também Pra quem pergunta quantos cupons ganha é por batalha 15k por Vitória. Perca 10k, beleza, mano? Aqui eu vou mostrar primeiro Como que vai ser para você tirar a tela preta A tela preta é bem simples Só você ver aqui, ó O visto lá no, na gringa É bem simples mesmo, mano só colocar a baixa qualidade aqui, ó Apertar no botão direito E na baixa qualidade Colocar a qualidade baixa Vai estar tá aquele uns pixels aqui, ó Entendeu? Você clica do lado direito Do botão aí, ó o botão do mouse <risos> lá direito, clica aqui embaixo. Olha o que vai ficar os um pouquinho aparecendo, aí. mas como eu tenho 100 Mega, não preciso disso, né, mano? Falo para quem tem internet meio ruim aí, porque eu conheço cara que tem internet ruim e meus inscritos também tem alguns que tem internet ruim. Daí já vai dar uma ajuda aí para quem, quem tá tendo esse problema de tela preta. E para resolver aquela 13/13 já é mais um pouquinho difícil. Vai vir aqui, ó, mano, clicar, clicar aqui em inspecionar. Daí, ó, quando aparecer só 13/13 aqui. Vai vir aqui Network e nesse negócio aqui, mano. É meio complexo aqui, mas dá pra. Aqui, ó, galera. Você vai clicar aqui, mano, ó, nesse CSS. Beleza? É o, ter, é o quarto aqui, ó. Se eu tiver 1000 ms, daí você coloca aqui, beleza? Coloca aqui. Aplica aqui, galera. E se eu tiver 200, vem cá e coloca 200, beleza, mano? Dá uma aplica aqui. Vai ajudar aí a dar o 3 barra 3, mas tentar como tiver o 3 3 3. Tem é pra internet bem meta, beleza, galera? Dá certo mesmo, mano. Eu vi uma da gringa estranha. É só fazer isso aí que vai dar tudo certo. meu aqui não precisa, mano, porque tem vezes que dá umas falha aqui, mas o HTML dele tá tudo de boa. que é pra mostrar pra vocês aí, pra resolver esses Dois probleminhas, muito simples mesmo, mano Galera, foi isso que eu tinha pra mostrar pra vocês Espero que tenha ajudado aí, tenta fazer isso, mano Se não ajudar, vocês me falam aí Que eu vi na gringa, no um vídeo aí Na moral, ajudou pra quem quer ver tem PC ruim, mano, pode ter certeza que vai ajudar PC ruim, vem se isso comenta aí Se eu te ajudei, você deixa o like e também Se quiser jogar aqui no BBT, clica na descrição Beleza, mano? Fica esse vídeo por aqui Curte minhas redes sociais, deixa o like no vídeo Se inscreve, comenta, tamo junto Até o próximo vídeo, falou